Saudações, você está assistindo a Deck TV? Esse é o programa Conexão Teológica. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Ele né, esteve conosco aí dois dias na Semana da Palavra. E nós temos o privilégio de tê-lo conosco para a gente discutir um pouquinho né, sobre é, questões de pregação. né. É, Renan de Melo, você que não conhece ainda, ele é da ADVEC, né, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Seu pastor, pastor Silas Malafaia. Né, e eu tenho a honra de chamá-lo de amigo né? Honra minha, meu amigo Privilégio meu Tê-lo como amigo Obrigado aí os irmãos da A, DEC, a, DEC, a DEC Central Isso. A adec Central Que me receberam durante esses dois dias Pastor Eliseu, Pastor Gilberto E meu amigo Joás, Professor Joás, Mestre Que eu também eu tenho o é. grande privilégio de chamá-lo de amigo Obrigado, amigo, pelo convite Obrigado pelo carinho Prazer estar aqui contigo Sabe que eu vim para aprender, né? Ah, tá <risos> vim <bom>. aprender <risos> contigo, né? É, eu vou ler um, a base aí para a gente Perfeito. ir caminhando, né? É, segunda carta a Timóteo, verso 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que tivesse certeza, sabendo de quem o aprendeste, e que desde criança sabes as sagradas escrituras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus." Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esses quatro versículos aí né, vão ser base para a nossa discussão. É, é, permanece naquilo que aprendeste. Uau. Tem uma chave aí, não tem pastor? Tem, tem. A, a, o permanecer, né? ou seja, o não se desviar o ser constante, o não. ser contínuo. Eu acredito, meu amigo, pastor, professor Joás, pastor, vou te consagrar logo, pastor. É, é, é. é a força do ato. Então, professor Joás, meu querido amigo, eu se o senhor, acho que o senhor deve concordar comigo, esteja à vontade, caso, caso ou não. Mas talvez um dos nossos maiores desafios hoje, permanecer naquilo que nós aprendemos, permanecer naquilo que nós fomos ensinados a respeito Poxa, do Evangelho, manter essa essa mensagem na íntegra, na totalidade, a mensagem do evangelho, sem contorções, sem malabarismo teológico, permanecendo aquilo que foi aprendido. Eu acredito que é um dos maiores desafios, amigo. É em tempos aí de, de uma teologia líquida, né? Emprestando aí os termos de, de, de, de um importante sociólogo da nossa época, né? Balma, né, é, Essa teologia líquida que não acredita mais né, na, na veracidade se a da mensagem coisa. e vai se adaptando aos próprios desejos, né, amontoando Perfeito. doutores segundo <risos> suas próprias expectativas aí quanto quanto ao um modo de viver a vida, é, então permanecer naquilo que aprendemos é, é um desafio hoje, né? Também acredito, amigo, acredito que acredito que esse é um dos maiores, não, talvez não seja o maior, né, mas está entre os maiores desafios para nós que ministramos a palavra, que ensinamos a palavra Permanecer naquilo que foi aprendido né? É, é pegar a mensagem do evangelho na íntegra Sem distorções, como você usou sabiamente aí nessa teologia líquida Que se adapta a qualquer coisa Que a gente é, vê muito, infelizmente, está bombardeando a nossa, a nossa, a nossa geração Está bombardeando a nossa geração Aí vem esse conselho de Paulo a Timóteo Para permanecer naquilo que foi instruído, naquilo que foi ensinado e aí, como permanecer? Acho que essa é uma pergunta interessante, né? Como permanecer naquilo que foi ensinado? Como permanecer? Como a gente consegue não distorcer a, a palavra de Deus aos anseios e aos desejos dessa sociedade moderna? Como permanecer na palavra? Como é, permanecer pregando a mensagem do Evangelho na íntegra? E eu acabei de falar agora há pouco no, no programa ali com a Carol, a gente acabou de gravar agora há pouco, eu vou repetir algo que eu falei lá, né? É, eu acredito que não ter medo da, da crítica Não ter medo do, do contraditório Porque talvez o que mais assusta é isso, né? É você pegar o evangelho na íntegra E aí de uma sociedade que te julga, te chama de, de, de, de conservador De ultraconservador, de fundamentalista E por aí vai quando você prega qualquer coisa que vai Sempre tem um adjetivo, né? Sempre tem um adjetivo pejorativo quando a gente é. confronta, né? Então, acho que não ter medo do confronto, pastor Joás, não ter medo de, de que a sua mensagem não seja popular, mas que ela seja cristocêntrica. É. A, a, a dica de Paulo aqui para o jovem obreiro, pelo menos, é essa, né? de que é. tivesse certeza, sabendo de quem aprendeste. Uau. <risos> né? é, então, a, a, a permanecer naquilo que a gente aprendeu tem muito a ver com isso. É, não temer o confronto, né? é, que é próprio do aprendizado. Ninguém aprende nada eh, se mantendo firme, eh, numa firmeza cega. Uhum. Né? Eh, às vezes, eh, para eu aprender algo novo, eu preciso ser confrontado nas minhas próprias convicções, que talvez não estejam tão embasadas, talvez não estejam tão eh, corretas. Né? Então, eh, a, a, a, a dica de Paulo para o jovem obreiro Timóteo, aí eh, para permanecer no que aprendeu, é... Uhum. Eh, Continuar na certeza que ele tem, porque quem ensinou para ele sabia o que estava ensinando. Né? É, a, a sua versão usa a palavra certeza, né? Sim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que, de que, tivesse... que foste inteirado, sabendo de inteirado. que, que... A, sua, a sua tradução aí diz naquilo que... que... Tivesse certeza. Certeza. Extraordinário. <risos> Eu acredito também, amigo, que isso seja um problema. É muita gente falando daquilo que não tem certeza. Poxa vida. E a dúvida anula a fé. A gente sabe disso. E aí, eu, te, eu tenho conversado com alguns outros amigos, Joás, sobre isso. Hoje em dia, nós temos uma pluralidade de informações. As redes sociais, ao mesmo tempo que elas foram uma ferramenta de alcance extraordinária, que elas nos ajudaram Sim. a chegar em lugares que antes nós não chegaríamos, ao mesmo tempo ela tem gerado esse conflito. Por quê? Porque é uma pluralidade de informações. Hoje você tem acesso a todo e qualquer tipo de informação. Então, o camarada faz o seguinte, ele ouve um pregador conservador, depois ele ouve um liberal, aí ouve um arminiano, aí ouve um calvinista, aí ouve houve é, é, é, vários tipos de coisas e acaba gerando uma incerteza, uma dúvida, né? o que é que eu vou seguir, o que é que eu vou, o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou ensinar. E Paulo vem a Timóteo dizendo, olha, prega daquilo que você tem certeza. Eu sempre costumo dizer isso para meus alunos, Joás, meus alunos. Primeira coisa que você tem que ter como pregador é a sua base, no que você acredita, no que você crê. Nós pentecostais temos a nossa doutrina, né? Nós é, é, é, reformados, é, é, Lutero para cá, né? Da, falando da reforma é um Protestante. Nós sabemos no que crer. Uhum. E eu acho que hoje em dia tem uma geração que não tem certeza do que prega. Por quê? Porque recebeu essa pluralidade de informações. É muita informação de todo tipo diferente e acaba gerando essa, essa, essa, essa dúvida, né? Essa incerteza no que vai falar. Não sabe, não sabe bem no que fala. E Paulo é muito categórico. Essa tradução que você está usando aí, ela é, ela é extraordinária, né? Prega aquilo que você tem certeza. Permanece naquilo que você tem certeza que você aprendeu. Então... Eu acredito que tem uma geração incerta, que não sabe muito bem. E nós estamos é inseridos nessa geração. Quando eu falo uma geração, não estamos excluindo dela, não. Nós é estamos inseridos nessa geração. De que recebe muita informação e acaba não sabendo bem o que transmitir. O que é, é, os filtros hoje estão mais, mais defeituosos, né? Tem, os filtros não são tão bons. E a certeza que eu fui checar, fazer exegese, Uma mini exegese, O grego aqui é pisto. né? É, tem a ver com, com fidelidade, com... Algo que seja digno de confiança Perfeito né? Então é, é Aprendeste de que tivesse certeza ao aprendeste é, é, Uma outra tradução aqui Sim. E que fosse inteirado né? Tanto certeza quanto inteirado Aqui é, a, a palavra grega Ela tem a ver com algo que, que é digno de confiança Uau. O que você ouviu É fiel, é digno de, digno confiança. de confiança Então o segredo da permanência é porque a base é sólida. Perfeito. Né? Se a base é firme, digno de confiança, aí não tem como não permanecer. Não permanecer seria uma tolice. Né? Perfeito, perfeito. Aí talvez o problema da nossa geração é porque a base não é tão firme. Exatamente. É, a, a gente vive sobre bases escorregadias, bases uhum. né, é, que são... Tem muitos efeitos, né? É, e eu acho que a, a parte B do, do versículo, a parte final do versículo 14, já soma com isso aí. Por quê? Sabendo de quem tens aprendido. Então, a fonte é que vai dizer se é digna de aceitação ou não. É. Permanece naquilo que você aprendeu, né? Na, tendo certeza daquilo que você vai falar, sabendo de quem tem aprendido. Sim. Então, acho que a fonte de onde se recebe a informação é que vai dizer se é de confiança para você permanecer ou não. Então, por que, que muitas vezes... É, é, a essa incerteza e essa inconstância Porque a fonte de onde se recebe Não é a fonte de confiança E Paulo está dizendo para Timóteo oh, O que você aprendeu e de quem você aprendeu Você sabe que hum. é, é merecedor de toda aceitação Então reproduz o que você ouviu E de quem você aprendeu Porque tanto o que você ouviu quanto quem te ensinou É digno de confiança é. é digno de confiança Então esse filtro aí, eu acho que o maior filtro Como você falou de filtro, é esse né? Não é só o que eu ouvi É de quem eu ouvi isso faz toda a diferença, né? Perfeito. Não é o que eu estou aprendendo, é também quem está me ensinando. Está me ensinando só na prática? Está me ensinando só na teoria? Ou, ou, ou, ou na teoria e na prática, né? Porque pois tem é. muita gente ensinando de maneira teórica, não de maneira prática. E Paulo ensinou a Timóteo tanto de maneira teórica quanto de maneira prática, né? Eu estou tô, tô lembrando Sim. aqui do texto de Atos 2, né? É, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e Perfeito. no partido do, do pão e nas orações. Aqui tem quatro bases né, que, que, que são garantidoras dessa perseverança que a gente está falando. Né? E a primeira aqui é doutrina dos apóstolos. Né? A, a doutrina que é uma, base, é uma base sólida, é um fundamento firme. Sim. né ela vem de gente que é digna de confiança também. Não é só, não é só a base que é, é fiel, que é sólida. A, né? fonte... a fonte também é segura. Né? Gente que andou com, com o Cristo do Evangelho, gente que Uau. teve experiência pessoal com Ele. Né? Então isso aí faz de toda, de toda a diferença. Confi... De, de toda a confiança. É... O próprio Paulo, né? porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Porta já não estou ensinando nada de mim mesmo. O que eu recebi do Senhor que eu estou passando para vocês. Ou seja, tanto o que eu estou passando é, é, é digno de aceitação, quanto a fonte. Então não estou falando nada de mim, estou falando daquilo que... E Paulo era muito categórico né, para o professor Joás? ele dizia, né? Digo eu não o Senhor. Digo eu, e depois ele dizia, digo, agora é o Senhor quem diz. O que eu estou ensinando agora foi o Senhor quem, é. quem falou. Então ele sabia fazer essa diferenciação, né? sabia fazer essa diferenciação. Então, somando com o que o senhor disse aí, eu, eu gostei muito da palavra que o senhor usou, o filtro. Então, qual o filtro para entender se aquilo que eu tenho que permanecer, se aquilo que eu tenho que reproduzir é digno de confiança? Analisando a base e a fonte. Está baseado Olha em quê? Só. E qual a fonte que me ensinou. É o texto de Atos, fala da doutrina dos apóstolos, né? Ou seja, eles, estão, eles ensinaram aquilo que aprenderam com o próprio Senhor. O fundamento, a base, é. É o, é, é o ensinamento e a fonte é o próprio Senhor. É... É, o texto de Atos é fantástico, né? porque vai falar de doutrina, vai falar de comunhão, de oração. Né? Então, é, é, isso tudo é, é garantidor da permanência, uhum. né? mas a permanência mesmo de que Paulo fala aqui, uhum. né? que é teológica, né? uhum. é, aprendestes, né? uhum. é, é, é esse fundamento, essa base firme, né? que tanto, tanto a base quanto a fonte é confiável. Perfeito. Né? Digno de, de... fazer um desdobramento aqui amigo outra coisa Paulo tá dizendo ó, permanece sintetizando né? permanece naquilo que você aprendeu, aprendeu. Não tem como eu, não, eu se eu não se eu não me colocar à disposição do aprendizado não tem como eu permanecer eu tenho que aprender primeiro então antes de ficar de pé para falar eu tenho que sentar para ouvir aí é uma chave que assim essa geração que a gente falava aqui no começo uhum. né que é da teologia líquida e tem grandes dificuldades com isso porque aprendizado, é, é, tem um uma história, eu não lembro aonde uhum. eu li, mas uma historieta aí né, sobre aprendizado, dois meninos estão brincando, é, no começo da brincadeira um fala para o outro que ensinou o cachorro dele, é, ensinou o cachorro dele a, a, a, a, a, a pedir alguma coisa lá, eu não sei o que, uhum. que era o, o, o aprendizado que uhum. ele passou para o cachorro. Aí aquele menino ficou curioso com aquilo, depois... Né? não conseguiu nem brincar direito né e quando foram para casa ele falou eu quero ver eu tô querendo querer ver o que né aquilo que você ensinou para o seu cachorro ele falou mas eu disse que eu ensinei não falei que ele aprendeu <risos> né? <risos> ensinar eu ensinei né? perfeito perfeito o, o ensinar, a gente ensina o agora aprendizado é outra conversa né perfeito perfeito é. tanto o ensinador quanto o aprendente é. Tem que estar ávido pelas duas coisas. Né? O, é. o ensinador tem que ter a avidez no ensinar e o aprendente Sim. em aprender. É. Porque você falou, ensinar a gente ensina. É. É. <risos> é. Isso é uma, é uma paixão minha, eu ensino desde, desde a minha adolescência né? na hum. escola dominical. Né? E é uma paixão, eu tenho me dedicado a isso, né? Perfeito. É. Os estudos que a gente faz, está sempre ligado a essa área de educação. Então, não é algo simples. E ensinar não é algo simples. E apre aprender menos. Né? Sim, sim. Aprender é um exercício complexo. né Isso aí. E aí tem uma, a parábola de Jesus sobre o semeador. Eu acho ela muito interessante. Jesus mostra quatro tipos de corações ali, né? Ó. Oh. A semente que é lançada e a ave do céu cai bem do caminho, a ave do céu leva embora, a ave do céu representa Satanás. Marcos 4, a partir do verso 1, Jesus fala sobre Sim. isso. Né? A semente que cai é, entre as pedras, a semente que cai entre os espinhos, a semente que cai na terra fértil. Sim. E depois, mais hum. na frente, o próprio Jesus explica. Né? A semente é a palavra, a, a, o, o, o semeador é quem prega, é quem ensina, e cada tipo o de terra é um tipo de coração. coração. E aí, mais à frente, no, em Marcos 4, ele fala lá... Depois do versículo 25 Se eu não me engano por ali Ele fala né, que o semeador lança a semente e vai dormir Porque não depende mais dele Agora a semente ela produz Sozinha, mas eu já tinha explicado o tipo Marcos de é bem detalhista é. Eu gosto do, do de Lucas, mas Marcos é Marcos bem... bem detalhista, né? E isso, isso me ajudou muito, professor Por quê? Porque Jesus disse Você lança a semente e vai dormir tranquilo Porque agora não depende mais de você Depende da terra que recebeu Se der lugar para o diabo, vai levar a semente embora se ficar com o coração duro, não vai germinar. Se deixar os espinhos sufocarem, que são a solicitude da vida, os problemas da vida, não vai crescer. Mas se o coração estiver aberto, vai gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Então, nós como pregadores e ensinadores do Evangelho, cabe a nós lançar a semente e agora o coração que está recebendo, ou seja, o aprendente, o aprendiz, quem está aprendendo, quem está na condição de aluno, deixar o coração aberto para fazer a palavra frutificar. E foi o que Timóteo fez com Paulo Aprendeu tanto com Paulo quanto com a, com a mãe Com a avó, né? Se eu não me engano Que também Pode, né? é, ensinavam A Timóteo Então quem está ensinando tem que estar tá com o coração aberto Para ensinar e quem está aprendendo Tem que estar tá com o coração aberto para aprender Não tem como permanecer num princípio Se eu não estou disposto a aprender é, Esse insight aí da, da parábola do semeador É, é perfeito para o que a gente está falando né, De aprendizado aqui Porque você vê que Ali a, a, as, as fontes são confiáveis. A semente é tão boa que até entre os espinhos, ela... até na, nas pedras, uhum. ela brota. Perfeito. Ela brotou em todos os solos. Isso aí. Porque a semente é boa. Isso aí. E o, esse semeador, ele, ele confia tanto na, na, na semente que ele vai dormir. Perfeito. <risos> então é porque os dois são confiáveis Exatamente. Né? É, é. A, a, As duas fontes aí são confiáveis E é disso que Paulo está falando para o jovem obreiro dele E o que eu gosto da parábola do semeador É que ele continua semeando é. Ele não para porque a ave levou embora é. Ele não para de semear porque caiu nas pedras Ele não para de semear porque caiu entre os espinhos Ele continua é. semeando É na quarta semeadura que vai produzir algum efeito Então se nós pararmos de ensinar na primeira resistência <risos> então cabe a quem está ensinando, seja pai, seja mãe, seja professor, seja pastor, fica até aqui uma dica, né? Não é porque você lançou duas, três sementes se você não viu o resultado imediato você vai parar de ensinar. É continuar Exato. ensinando, porque nem todo mundo que aprendeu com Paulo seguiu o que Paulo falou. Quantos abandonaram os ensinamentos? O próprio é. Paulo vai dizer, vai citar nas suas cartas, né? Gente que abandonou a fé, e é por causa disso que ele vai parar de semear. Então vamos continuar ensinando e agora é. deixa quem quiser aprender. É. Nós precisamos fazer um intervalo, mas a gente volta porque o assunto está bom. Tá bom é, não sai daí, não. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano.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 Com a ajuda de vocês, vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas, porque passou. Ó, oh, é Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação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 Voltamos com Conexão Teológica. Eu e o pastor Renan estamos falando é, com base em quatro versículos aqui de, de, da segunda carta a Timóteo, né, capítulo 3, nós lemos do 14 até o final, ao 17, e nós estamos falando sobre aprendizado, sobre né, pregação da palavra, esse é, o da pregação assunto, né? esse é o assunto. E nós terminamos o primeiro bloco falando... Né, da semeadura Sim, é né, e fazendo a conexão com esse texto que a gente leu é, o texto segue dizendo que desde criança né, o jovem obreiro uhum. a quem se destina a carta né, o jovem Timóteo desde criança sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para salvação pela fé em Cristo Jesus Perfeito. acredito que Paulo está mostrando aqui os efeitos né, do aprendizado salvação e fé sabedoria, salvação e fé desde Pouca coisa, né? Desde criança você aprendeu isso aí. E nós podemos trabalhar aqui, você fica à vontade, meu amigo, que tenha a, a, a, o nascimento é, da carne e o nascimento do espírito, né? Então, tanto você que aprendeu desde que nasceu como ser humano e desde que nasceu de novo como nova criatura, né? Sim. Então esses dois nascimentos a gente pode aplicar aqui. Então você que desde que você reconheceu a Cristo, seu novo nascimento, você começou a aprender sobre o Evangelho, permanece naquilo que você aprendeu desde que você nasceu de novo. E você que teve o privilégio de nascer no Evangelho, como eu, permanece naquilo que você aprendeu desde que você, você começou a sua jornada é, como, como, como ser humano, né? É, vamos, vamos aplicar esses dois tipos de nascimento aqui e aí Paulo fala das, das Sagradas Escrituras, a, minha, a tradução que eu estou usando aqui Sagradas Letras, então a gente sabe que ele está falando da, da, da Palavra de Deus, dos ensinamentos da, da, da Escritura Sagrada, e aí tem três efeitos aqui, né, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus, ou seja, então tem sabedoria, salvação e fé, efeitos ou resultados de se permanecer naquilo que é fiel, naquilo que foi digno de aceitação, que nós vimos aqui no versículo 14 anteriormente, e aí, meu amigo, sabedoria, salvação e fé? É, é coisas riquíssimas, né? Sabedoria, quem alcança a sabedoria, pensa, pensa num sujeito bem-aventurado. Né? Verdade. É, e, assim, o novo nascimento, então... Né? É, eu tô João 3, sim, sim. que é o texto que o senhor Vamos citou, lá. né? É, no verso 3, né, o senhor fala com Nicodemos. É, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Então, isso tudo vem com um novo nascimento, certo? É, né? Ele ouviu da, da, da mãe, da avó, é, o evangelho, mas de uma forma que não estava ainda revelada sim, na sim. pessoa de Cristo. Né? Então, é, agora que ele tomou conhecimento, né, de Cristo, agora que ele é capaz de contextualizar o que ele ouviu desde Uau. criança né? e a gente a gente só lê a escritura assim né, porque a gente teve um encontro com Cristo sim, sim. Né? então é capaz de, de identificar o Messias lá em Gênesis sim, e, e, e aplicando né, essa, esse aprendizado e há essa necessidade né, do novo nascimento é, só é só é capaz de fazer essa ponte, né, de, fazer, de assimilar essa mensagem Sim. na pessoa de Cristo, né? a fé que ele produz, a fé que... E esse conhecimento que o senhor pontuou muito bem, hein, meu amigo, esse conhecimento que vem com o novo nascimento, e aí ele vai produzir uma sabedoria para quem nasceu de novo, e o princípio da sabedoria é o temor a Deus, então já começa por aí uma mudança radical de vida, então, a gente, eu acho que a gente pode fazer aqui uma, uma aplicação que a falta de sabedoria, que a gente vê abundantemente, infelizmente, né? é, de algumas pessoas, no, na, tanto na, na vida cotidiana, quanto na vida cristã, na vida ministerial e por aí vai, a falta de sabedoria, a gente pode atrelar a isso. A falta de, de, de avidez pelo conhecimento, por permanecer na gajil de, de aceitação... Falta escritura, né? Falta de escritura. Quando falta sabedoria, porque está faltando escritura. É isso? É, acho é. que a gente pode, por <risos> inferência, aplicar isso aí, porque Estevam, que era um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, é. olha o discurso de Estevam, como ele dominava as escrituras, que ele vem lá desde de, de, de Moisés. Tanto que, tanto que tem vários grupos de sábios, uhum. Né? Uhum. mestres, doutores da lei, que estão debatendo com ele, são incapazes de resistir à sabedoria com que ele falava. Né? E não resistiu à sabedoria com que ele falava. O que, que é isso? Tem um diácono, é. um diácono Estevão. E a sabedoria, a gente pode aplicar essa sabedoria. A fonte dela é o conhecimento. A fonte dela é o conhecimento da Sagrada Escritura. E é o mesmo que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Paulo está corroborando isso aí, dizendo a Timóteo, né? Essa, esse conhecimento da Sagrada Escritura que você tem desde a sua, da, do, da sua meninice, aí nós, vamos, nós aplicamos aqui os, os dois nascimentos, né? tanto o, o da carne quanto o do Espírito, que você começa a aprender desde, desde, desde que você tem esse nascimento, esse novo nascimento, que produz esse contato com a palavra de Deus, conduz essa revelação do Cristo na palavra de Deus, é que vai gerar essa sabedoria, vai gerar essa sabedoria que nem os, os mestres lá conseguiram resistir quando Estevam falava. A sabedoria. É, é. o então, que nós busquemos a cada dia mais, né, amigo? O conhecimento da palavra para adquirir esse nível de, de sabedoria. É, você vê o, o texto que a, gente, que a gente trouxe à tona aqui de João 3, né? Uhum. Você vê o Senhor repre, repreendendo a Nicodemos por não saber. Tu és príncipe em Israel. Né? A sabedoria vem uhum. com a escritura, mas a, a escritura revelada. Perfeito. Né, porque Nicodemos é mestre, ele ele é uhum. capaz de citar qualquer qualquer texto da escritura de cor sem precisar ler. Perfeito, né? Porque ele aprendeu desde criança, igual o quanto jovem a Timóteo. Quando a escrita, quanto é, oral ele dominava isso. É e por isso que ele é repreendido. Ele chega falando: é, "Bom mestre, sabemos, hum, <risos> sabemos que é uhum. né, vindo da parte de Deus". Uhum. Tá. É, o Senhor vai e repreende, mas depois que o senhor fala de novo nascimento, uhum. e ele fica com ali... Essa matéria, que que é da, do... essa matéria eu não estudei. O que é isso? Vou voltar para dentro da... Essa matéria eu não estudei no seminário. sendo velho vou voltar para dentro da barriga da, da mãe? Da Como mãe? assim? Né? Aí o senhor fica, fica assustado com, é. com, a, com a falta de sabedoria dele, porque isso está nos profetas. Uhum. Né? O novo nascimento pela água, uhum. né? pelo, pelo regenerar, regenerar né? do espírito. Né? É, então, é, Ezequiel principalmente. Né? Aí o Senhor vai e explica: é da água, é do Espírito. Sim. Explica para um mestre da o mestre, lei algo que ele. Para né? você ver que não é só o conhecimento, né? É que nós falamos: é a fonte do conhecimento, é a base do conhecimento. Pois é. Por Porque o conhecimento de, de, de que A base que a Nicodemus Está toda forjada em Moisés. É. E aí o Cristo vem, que é superior a Moisés, e fala: não, peraí, você não está sabendo interpretar. Eu acho, eu acho impressionante. A gente está indo muito lá para João, né? mas é, é, é inevitável. É, a gente falar de novo nascimento tem sim, que... É João, é. É, e, e tem uma palavra interessante ali que... É, o evangelista foi inspirado pelo Espírito para colocar lá. Ele, ele podia ter escolhido outra palavra. Né? Mas ele uhum. colocou a palavra no grego, significa, que uhum. traz o significado de novo, uhum. né? É, tem outras palavras no grego para de novo, novamente. É, sim, sim. Né? A palavra lá, ela exige que seja feito novamente pela mesma fonte in inicial. Aquele que fez da primeira vez é o mesmo que tem que fazer dessa vez. Né? É, poderia usar pali, mas ele usou o né no grego. Então, é, é, o pali ali seria... o Renan de Mello fez esse livro. <risos> né? Aí... Não tem mais o livro, aí eu posso fazer de novo. Ou uhum. o Joás faz? Se o Joás, for fazer o de Renan. novo, é, pale. Ah, é. <risos> né? Entendi. De novo, porque ah, é outra fonte. É, mas o, o, o, ter, o termo que o evangelista usou aqui exige que o Renan faça de novo. Uau, a mesma Porque é a fonte. mesma fonte original. E soma Hã? exatamente o que a gente está falando em é. São Paulo aqui. É. Tudo está na fonte. É a fonte. O importante é a fonte. De quem recebeste, é a fonte é. Que, que vai dizer. E aí essa fonte, o conhecimento da palavra, a revelação da palavra, o discernimento da palavra dessa fonte vai gerar sabedoria e, e, e salvação. A salvação, o conhecimento da palavra produz salvação. Olha só. Porque não tem como você conhecer a palavra de Deus e achar que pode se salvar sozinho, que as suas obras são capazes de te salvar. Automaticamente você reconhece a sua dependência do Cristo, a sua dependência do... do, do do, do Messias e que você só vai chegar por esse caminho Ele é o único caminho na verdade o conhecimento da palavra produz salvação é. conhecer a palavra e ter ter acesso a essa sabedoria que Paulo está falando aqui né é, vai trazer para gente um conhecimento de nós mesmos que que é essencial né que é. É. a gente vai ver que precisa da salvação Uau. a gente vai ver que não é grande coisa assim igual nos contaram uhum. né é, nos contaram que a gente é o centro do universo, <risos> né? Que é, para Deus, para Deus eu sou o centro. É eu, é. o cara do espelho. É isso aí. Fala sério, né? É, não é bem assim. É Deus me servindo, é. não eu servindo a Deus, né? É, que é o que, é o que se muito diz por aí, né? Que ele é, é o Deus que trabalha sempre por nós e nós nunca trabalhamos para Deus, <risos> como se nós é. fôssemos o centro do universo. Então é, é conhecer a escritura é essencial, né? É, por que, que é essencial? Né? Toda a escritura, vamos lá dar sequência, né? É. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. Uau! São quatro Quanto a utilidade, né? é. <risos> quanta utilidade, né? Quanta utilidade, né? Primeiro para o ensino, né? A primeira, a primeira, a Será primeira que a prioridade ponta... de Deus é essa? É porque Jesus pide ensinar, e de Ensinai não foi o que ele disse é Mateus que que usa esse termo Ide por todo mundo fazendo discípulos, discípulos isso aí né? ensinando, ensinando sobre o reino né <risos> ensinando sobre... é. ou seja então repare que o próprio Jesus também usa o mesmo termo aqui né o ensinar o ensinar e quando Jesus começou o seu ministério é Mateus quem fala sobre isso também e ele ensinava pregava e curava esse é o termo que que aparece né ele pregava, ele ensinava, pregava e curava. Havia essa tríade. Jesus não saía de casa para curar ninguém. Né? Não sim. é isso? Sim, sim. Mas ele curava todos que chegavam para ouvir a mensagem. Uau. É. Uau. É? É, então ele saía de casa para ensinar. Uhum. Para pregar a mensagem da salvação. Mateus saudação. 4, Mateus Mateus 4,13, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, Olha só. pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, a primazia era o ensino. Ele ensinava nas sinagogas. Depois de ensinar, vem a pregação. E a cura dos enfermos, a cura dos enfermos vem numa escala aí em terceiro. Em terceiro lugar Se tivesse então, alguém lá querendo só isso, só a cura Ele ia, ele ia ter a cura se sim. chegasse até Jesus Mas ele ia ter que ouvir, aprender Exatamente é. Então a gente vê aqui essa escala né? Ensina, A importância do ensinamento Isso soma com tudo Nós estamos falando até, aqui, a, a, até agora É preciso dedicar tempo ao ensino E a gente tem que dar graças a Deus Para um programa desse na televisão Num horário desse é. Dedicado ao que? Ao ensino da escritura Ao ensino ah. da palavra que é o que vai produzir salvação, que vai produzir sabedoria, que vai produzir fé no coração do povo, o ensino. Então fica aqui uma dica, né, para quem está nos assistindo aí, dedique-se tanto a ensinar quanto a aprender. Você que tem capacidade de ensinar, dedique-se ao ensino da palavra. Que não, e o fato de ensinar não deixa de, não, nos isenta de aprender, né? É um aprendizado contínuo. É, o, o Cortella fala que só é um bom ensinante quem é um bom um aprendente, aprendente perfeito, né? Perfeito, isso aí. Então, a Mário vida Sérgio Cortella. É esse... esse, esse esse, essa dedicação ao aprendizado e ao ensino é importantíssima E Paulo vai frisar isso de maneira extraordinária no texto que nós lemos aí né? Ele vai falar aqui, é, o, o verso 16, né? 16. para ensinar e para corrigir Repreensão, correção e educação Repreender, e aí eu, eu acho que a repreensão aqui, ela soma mais uma vez com o que nós já falamos aqui Com o confronto, porque o que, que você repreender, né? primeiro você já ensinou Primeiro você já ensinou. Primeiro você não pode repreender sem ensinar. É. Não tem como você repreender sem ensinar. Você só pode repreender alguém se a pessoa, se a pessoa aprendeu. Ela tá aprendeu, está fazendo errado, aí vem é, é, a, a, repreensão. a repreensão. Então, é, é, aí a repreensão passa por confronto. Você tem uma ideia, mas a sua ideia contradiz aquilo que você foi ensinado. E aí vem a repreensão que confronta, né? Que confronta. Então a gente não pode ter medo de... de, de, de, de, de, de e a repreensão pode, pode, pode implicar em, em ensinar melhor, Uau. ensinar um pouco mais, uhum. né? É, implica em a, talvez debater um pouco mais. Uhum. Né? Aprofundar um por pouco que, mais. Por que, que você está errando assim, se você uhum. aprendeu? É, talvez não aprendeu corretamente, talvez aprendeu, uhum. mas ficou com alguma coisa. né? Então, uma lacuna, por assim. isso é preciso ter a repreensão, né? uhum. para que haja... o o debate, para uhum. que haja o confronto. E o confronto pode ser libertador, né? Sim. É. E aí e o desdobramento... Depois diz é a correção. A correção. Porque o desdobramento é isso aí, a correção. E aí, tem muita gente que confunde correção com punição. O que, que é a correção? É você ensinar o certo. Quando um professor corrige uma prova, que ele fala, ó, oh, isso aqui está errado. Pensa bem se o professor pegasse nessa essa prova só dissesse tem um, assim Tem um gabarito que, é. que tem... Então, mas, Todas imagina, as respostas corretas. Né? Imagina bem. aí o gabarito cair, Imagina bem se o professor apenas fizesse um, um X e não ensinasse como é a maneira correta de fazer. É. Então a correção é o quê? Ó, isso aqui está errado, não é assim que faz. Vou te ensinar como é que faz de novo. Ok? Ou já, ou já foi ensinado. Então não existe correção sem ensinamento. A correção não é castigo. A correção é voltar é. para o gabarito. Para uhum. evitar o castigo. Olha okay, que a pra resposta a certa posição. é essa. Exatamente. Você está respondendo assim, mas a resposta certa é essa. Exatamente. Uhum. A correção é isso aí, apontar uhum. para a fonte original, voltar para o gabarito. É, o gabarito. Para a fonte original. Perfeito, perfeito. É. E muitas vezes Deus nos corrige e a pessoa acha que está sendo punida. Não está, está sendo corrigida por Deus para evitar algo pior. É voltar o gabarito, é voltar a fonte original. Porque você vê aqui, né? A repreensão e a correção... Elas vão voltar para o começo. Educação. É educação isso né? é. Começa com educação. É, aí, com o ensino. É, algum, algum ensino que foi mal compreendido pode levar problemas aí. Aí vem a, a, o, a, o confronto, confronto né? Né? a é. repreensão. E a repreensão vai levar a correção de rota, correção Uau. de rumo, né? voltar para o gabarito, para educação de novo. É um, é um ciclo, a educação é, é um ciclo. Uau. Né? A gente vai morrer aprendendo. Isso aí. Né? É, o, o escritor dessa dessa epístola aqui, ele sabia que faltavam poucos dias para uhum. sua morte E ele falou, traz para mim, pergaminho, né? traz para mim o Os rolo livros, do livro é, Traz para mim, porque estou né, acabando a carreira, mas eu preciso aprender mais né? Então, é, é, quem está quem ensinando isso aqui para o jovem obreiro né, é, é aquele bom pregador, né? eu gosto... Eu gosto disso porque eu cresci ouvindo bons pregadores. E os bons pregadores pregam aos olhos e pregam aos os ouvidos. Outros. Não só aos ouvidos, né? Mas aos olhos também. Pregam aos olhos também. É, e esse, Paulo é um desses, né? Ele está falando de algo que ele... ele, ele, ele trans... Se ele não falasse, ele estava pregando. Paulo transforma, Paulo <risos> é. transforma ima... palavras em imagens, né? É. Transforma palavras em imagem através do, do exemplo. É. Então, é é alguém que está falando com propriedade. Exatamente. Né? Exatamente. É, a gente Exatamente. precisa encerrar, né? <risos> mas é, isso tudo que a gente falou aqui, uhum. aí a gente vai encerrar com o verso, verso 17. É para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uau. O resultado final é esse. <risos> boa obra. E o próprio Jesus diz, que o, a, a boa obra para que Deus seja glorificado através dela. Pois é, esse é o propósito de todo ser vivo. Né? Glorificar a Deus sem assim responder essa vossa luz diante dos homens é. Para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem glorifique o, é o vosso Mateus pai Mateus 5,16 é. né? Então é. esse é o resultado final De todo o aprendizado, de todo esse ciclo que nós falamos aqui É para que no final Deus seja Glorificado através das nossas obras é. E o bom é que a gente, para a gente glorificar a Deus A gente precisa aprender né? <risos> Tudo É isso que a gente falou aqui. Eu, eu aqui. nasci para que? Glorificar a Deus como que eu faço isso? Preciso aprender. Uau. Com gente que já faz isso há mais tempo. Né? Com gente que já conheceu o caminho antes de mim. Né? E a gente... Essa geração despreza isso. Sensacional. Né? A, gente, a gente tem perdido heróis e heróis atrás do outro. Né? Perdeu Billy Graham, nosso pastoari. Né? Saudosa sim, sim, sim. lembrança. Né? E os... os os guerreiros aí dessa, dessa boa milícia, né? uhum. é, desse aprendizado que a gente carrega, né? eles devem ser lembrados, devem ser sempre recordados. Né? É, voltando ao que a gente começou aqui isso a falar. Né? Então a gente precisa levar isso, levar esse aprendizado. Não esquecer né, de quem nos trouxe até aqui, né? é, para que a gente se continue o que eles começaram. Né? É, eu, a gente precisa terminar eu quero agradecer de novo. Eu que agradeço né? Pastor Renan, tomara que a gente se veja mais vezes, aí, com certeza. Com, o mais rápido possível. Com certeza nos veremos, né? permitindo Deus. É, se eu quiser deixar uma mensagem... Deus abençoe a todos, um forte abraço e permaneçamos firmes naquilo que nos foi ensinado. É isso, até a próxima. Olá, irmãos. Um dos maiores desafios da, do tempo presente é interpretar os textos bíblicos. Tem muita gente que tem dificuldade de interpretar, principalmente textos do Antigo Testamento. Tem uma frase de Agostinho de Pono que diz que, é Agostinho de Pona, que diz o seguinte, que o Antigo Testamento contém o novo e o novo explica o antigo. Então olhar para o Antigo Testamento e extrair lições à base do novo é muito importante. E eu escrevi um livro que fala sobre esse assunto. Eu peguei aqui um texto de Levítico, Levítico 1,14, que fala sobre o sacrifício das aves no altar e extraí algumas lições que vão ser aplicados, que podem ser aplicados na sua vida ministerial, na sua vida cristã, e esse aqui é o meu último livro, que fala exatamente sobre isso, Aves no Altar. Então aqui eu pego um texto do Antigo Testamento e trago para os nossos dias algumas aplicações importantes, de assim como Deus só aceitava pomba no altar, como isso interfere na nossa vida cristã, no nosso ministério e no nosso dia a dia com Deus. Tá? Esse aqui é o último livro que eu lancei, é o sétimo trabalho que Deus me dá privilégio de lançar, tenho outros livros, mas esse aqui foi o último e eu tenho ficado muito feliz com o resultado desse livro, então fica aqui essa dica para você, aves no altar, tá bom? Deus abençoe sua vida e eu espero muito que essa leitura edifique você e a sua casa. Forte abraço, Deus abençoe.